Hoje de compareci junto com o deputado Martins Machado, que é o presidente da Comissão de Assuntos Sociais, junto com o presidente do Sindisask, que é o sindicato dos servidores da Assistência Social do Distrito Federal, a Casa Civil, e conversamos com o secretário Gustavo. E o assunto foi o reaparelhamento por servidores públicos da Secretaria de Desenvolvimento Social. Essa é uma pauta muito importante para nós, porque a gente sabe hoje da defasagem nessa secretaria, da fragilidade na falta de servidores nas principais unidades de atendimento, tanto os Cras, os Creas, como as unidades de acolhimento institucional. Nós já estamos na terceira titular da secretaria desde o início do governo ibanês e o problema que é estrutural, que é amplo, é grande, vem de outros governos ele se aprofunda nessa gestão. E a gente está vivendo uma crise social profunda relacionada à Covid-19 e a gente sabe que uma das saídas para que essa resposta contundente aconteça é a nomeação de novos servidores e servidoras. Nós precisamos de novos agentes sociais, de novos técnicos, de novos assistentes sociais, psicólogas, pedagogas, profissionais em todas as nossas unidades para enfrentar os grandes desafios de alta complexidade que a gente tem no desenvolvimento social da nossa cidade e na nossa política de assistência social, como em outras. Porque a carreira pública de assistência social ela abastece outras secretarias como a Secretaria da Mulher, como a Secretaria de Justiça, além da Secretaria de Desenvolvimento Social. E políticas públicas que respondem a pessoas com deficiência, a idosos. Isso é muito importante. Eu quero reiterar nessa sessão o meu compromisso com essa pauta e cobrar para que o governo faça a nomeação desses concursados nessa área. É um compromisso que o governo fez lá atrás e a gente quer fazer mais uma vez essa cobrança pela nomeação. Porque a lei complementar que permite novas nomeações, ela permite sim a nomeação por vacância. E já existe um relatório, um parecer da Procuradoria da Fazenda Nacional que as vacâncias são contadas desde a criação da carreira. Então não são vacâncias agora da Covid. A nomeia SEDES, que hoje é o novo nome da Secretaria, é uma campanha que quem passou no concurso está fazendo, mas que todos os servidores da área estão tá lutando para que isso aconteça. Tem outros concursados de outras áreas, como a Secretaria de justiça, os do sistema socioeducativo, as unidades precisam de mais assistentes sociais, psicólogas, pedagogas, agentes socioeducativos, eu sou dessa área, trabalhei em algumas unidades de internação, tanto as unidades de internação como as de semi-liberdade e as de meio aberto precisam ser reestruturadas e fortalecidas e a nossa luta é para que os servidores públicos cumpram esse papel e não cabide de emprego, mas que a gente possa ter servidores públicos nas principais políticas públicas fazendo política de Estado.